Galera, quem nunca ficou traumatizado, traumatizada vendo as notícias, né? aquelas notícias super extravagantes de que fulano matou não sei quem, aconteceu essa desgraça blá, blá, blá. e você fica assustado, você literalmente perde, você perde a esperança no ser humano, na vida como um todo. Vamos falar nesse vídeo e eu espero o comentário de vocês aí, ok, embaixo, sobre a experiência de vocês, caso vocês assistam as, os jornais, né? vocês consomem notícias, ou se você parou de consumir notícias, como isso afetou a sua vida? Começando, por que eu parei de ver notícias? Por que eu parei de ver reportagens com coisas, com desgraças né? que acontecem na vida das pessoas? Eu cheguei à conclusão, e isso depois que eu comecei a aprender inglês, eu já falei para vocês aqui que eu comecei a aprender inglês já faz, sei que 2007 eu acho que eu comecei a aprender inglês, e eu comecei a aprender inglês com AJ Hogue. E, e cara, tipo, para mim, é um modelo essa pessoa, sabe? Tipo, um modelo de professor. Eu, eu aprecio muito, valorizo muito o trabalho do cara e já recomendei um milhão de vezes. AJ Hogue, de inglês. E por quê? Porque você aprende muito mais que inglês através de português, como eu sempre falo. Através de inglês, eu tô tão acostumado a falar aprender português mais que português através de português. Mas nesse caso é com inglês, né? Você aprende mais que inglês através de inglês, né? E isso foi o que aconteceu comigo, então... Ele falava muito sobre isso, sobre evitar notícias negativas, evitar notícias que vão fazer com que você perca a esperança, perca a segurança que você tem para fazer as coisas. Tipo, você fica muito desconfiado quando você vê muitas notícias. E é tão impactante porque, literalmente, se você pegar um canal que sempre está mostrando as coisas ruins que acontecem no mundo, Faz um filtro. O trabalho dessas pessoas é fazer um filtro de tudo que é de ruim que aconteceu nesse dia, semana passada ou na semana passada. Desenterra qualquer coisa ruim que aconteceu e coloca aqui em meia hora de jornal. Qual é o problema? O planeta Terra é relativamente grande, né? São bilhões e bilhões de pessoas, bilhões de vidas, muitíssimos locais, muitas possibilidades de acontecer. Tudo nesses locais. Então, claro, quando você vê meia hora, uma hora de jornal todos os dias, e com tudo que acontece de ruim filtrado, parece que o mundo está se acabando, literalmente. E você vai começar a escutar muitos comentários pessimistas das pessoas que sempre estão vendo as notícias sangrentas, traição, tudo que é de ruim. E não somente as notícias, mas também o tipo de conteúdo que você consome, mesmo sendo novela, seriado, livros, o que seja. Se você consome coisas que vai alimentar essa falta de esperança na humanidade, que vai alimentar que as pessoas são ruins, porque está focado somente nisso, como se a coisa boa não existisse também. Acontecem muitas coisas boas na vida. Se existisse um jornal que somente mostrassem as coisas boas que acontecem, talvez as pessoas fo fossem mais. tivessem mais expectativas positivas sobre a vida, né? Mas como a gente passa tanto tempo, pá, pá, pá, pá, pá, notícia negativa, negativa, negativa, eu não consumo, já parei de consumir há muitos anos. Não sinto falta, nem um pingo. E quando acontece, algumas vezes, de eu estar no lugar público e tá lá ligado à notícia, né? Ainda que esteja em mudo a TV, mas você vê lá as, as manchetes né, passando. E você lê e você... Nossa Senhora! Não tem, não tem. Assim como você... É, dificilmente você vai ver uma notícia, vai ver um jornal e você vai terminar e, Nossa, eu me sinto tão bem agora, sabe? Eu me sinto com tanta energia positiva para fazer as coisas na minha vida. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer uma diferença nesse mundo. Geralmente não. Geralmente você termina e você fica... Impactado. E o que é que acontece? mesmo que você seja uma pessoa que não consome o jornal essas notícias negativas extremistas né como em espanhol como amaredistas né que é tipo pra, muito assim para chamar atenção né as manchetes é tipo um fulano matou não sei o que você nossa você entra lá e tipo nada eu não esqueço de uma vez que eu vi uma manchete falar assim, repórter é agredida ao vivo e eu Agredi. Eu tipo, imaginei a mulher falando lá e o cara tá na cara dela, né? Aí depois na, na, na notícia falava, foi agredida verbalmente. Aí eu... Usar qualquer técnica para captar a tua atenção, para você consumir aquele conteúdo. É, é, é muito assim, sabe? E tipo, quando as pessoas consomem essas coisas, geralmente essas pessoas falam para todo mundo. Sabe? Eu vejo que é mais... Eu não sei, tipo eu vou arriscar dizer que é mais fácil você compartilhar as notícias negativas num grupo de amigos, num bar, conversando, do que você compartilhar as coisas boas que estão tá acontecendo. Estranho, né? Porque é tipo um dilema. A gente quer que as coisas boas aconteçam na vida da gente, mas a gente está sempre consumindo conteúdo negativo. Está consumindo coisas que não, não, não traz benefício para você. E se as pessoas falam de coisas boas, você Tá bom, ok, superado, ok, muito bonito, ok. Mas quando a pessoa fala de algo negativo, impacta. E é aquilo que, o jornal, que os jornais estão procurando, impactar as pessoas, deixar as pessoas com medo, entendeu? De você ver as coisas e você, nossa, eu tenho que ficar ligado no que está acontecendo, porque eu não posso deixar de ver isso. Eu escutei, eu acho que foi até de AJ que ele falou isso, e com certeza outras pessoas já devem ter falado, que se uma notícia for realmente importante, que vai ter um, um, um impacto na sua vida diretamente, você vai ficar sabendo disso. Essa, essa notícia vai chegar em você. Um atentado terrorista a uma potência mundial. Mesmo que você não assista notícias, alguém em algum lugar você vai ver alguma coisa relacionada com isso. Mas a maioria das notícias que você vê é, é somente desgraça alheia. Tá? A desgraça alheia e você vê tudo isso, aquilo entra em você e aquilo impacta a sua vida diretamente a partir do momento que você consome aquele conteúdo, aquela negatividade daquele conteúdo. Gostaria de saber de vocês aí como é que vocês fazem para se blindar das notícias, das reportagens, dos jornais que sempre está procurando mostrar o que tá de ruim no mundo, né? Você não vê um jornal focado em mostrar o que tá bom no mundo. Tem muitas coisas boas acontecendo no mundo. Basta procurar. A diferença é que as notícias ruins, você não procura, sabe? Tipo, você não precisa procurar. Tá todo mundo colocando na tua cara. Fulano matou não sei quem. Olha, estão roubando não sei quem. Olha isso aqui, tá, tá, tá. Mas as notícias boas fica lá embaixo escondida, sabe tipo fica lá assim como sem importância. Eu lembro que no Brasil desde o tempo de moleque, os programas educativos, culturais que realmente vai fazer com que você cresça de forma intelectual eram eram transmitidos na madrugada, sabe tipo uma da manhã, duas da manhã, puf tá dormindo essa hora. Mas o que era transmitido às seis da tarde, às sete da tarde, da noite, às oito da noite a novela, né? A novela não pode faltar na cultura humana, né? Outra coisa, os jornais, ou seja, são transmitidos no horário que a maior quantidade de pessoas estão conectadas além né? Vendo a TV, porque se supõe que é muito importante para a sua vida aquilo, né? Você vai lá e consome aquilo. E o que realmente é importante, fica escondido lá embaixo, né? Tipo, não consome esse conteúdo que faz você pensar, que faz você pensar de forma diferente. Refletir e não somente se assustar com o conteúdo que você está consumindo. Claro também que uma pessoa tranquilamente pode ver uma notícia super desgracenta, desgraça total, e você pode ver aquela notícia, se indignar e fazer uma diferença contra aquilo, entendeu? E você procurar solucionar aquilo. Pode sim, mas a maioria, a maioria das vezes, você somente vê aquilo e aquilo vira estatística, vira tema de conversa, de bar. Eu lembro que em casa, quando era criança, adolescente assim, 13, 14 anos, na minha casa tinha TV em todos os lugares da casa. Tinha uma televisão na sala, tinha uma televisão na cozinha e tinha uma televisão no, no quarto. né? Não em todos os quartos, mas no quarto dos meus pais. Então os meus pais, adultos, consumiam TV, reportagem, né? jornal de manhã, para tomar café da manhã. No almoço, estava vendo outro jornal, e à noite, outro jornal. Como é que você quer crescer de forma positiva se você sempre está consumindo as coisas negativas? Você sempre está consumindo coisas para te assustar, coisas para fazer com que você perca a esperança no ser humano, que vocês questione, Será que o ser humano é bom? Será que o ser humano é ruim? Nossa, tanta desgraça. Não confie nas pessoas. Seja desconfiado. Todo mundo quer te roubar. Sabe? Só acontece coisa ruim. E claro, foram passando o tempo, passando o tempo, passando tempo, eles foram parando mais de consumir notícias. Mas é uma coisa que é meio que óbvio, né? Tipo, você tem que consumir as notícias, você tem que saber o que está acontecendo. Mas será que tem que saber o que está acontecendo? E o que está que acontecendo? literalmente, tipo, OK, as notícias ruins, qualquer notícia, como é que é? É curioso até, porque as pessoas que sempre estão vendo notícias, às vezes elas, elas falam sobre o que viram, né? Tipo, notícia negativa com entusiasmo, né? Tipo, eu tô sendo a pessoa que tô falando para você que aconteceu essa coisa horrível. Eu conheço uma pessoa que sempre que, que vem falar comigo assim, Contar alguma coisa que aconteceu, geralmente é coisa negativa, né? tipo uma notícia. Ei, ei tu viu o que aconteceu, não sei o quê, em tal país fizeram tal coisa, um atentado, não sei o quê. Eu, não, eu, eu não vi isso, né? Tipo, eu não, não vi isso. E você vê aquele entusiasmo para compartilhar as coisas ruins que aconteceram. E aí é muito ruim quando você compartilha essas coisas para virar tema de conversa com seus amigos, porque aquilo fica sabe, remoendo ali na sua mente e não é produtivo. Finalizando aqui, gostaria de saber aí nos comentários qual, o que é que você acha sobre as notícias né se você consome notícias se você não consome notícias e o que isso trouxe de benefício de malefício na sua vida Ok estarei aí esperando seus comentários manda um grande abraço e até o nosso próximo vídeo valeu fui!